o paraíso da vida real parece cenário de novela e é depois do último capítulo de outro lado do paraíso as belezas do jalapão diferente de tudo que se pode imaginar um cenário mágico os feridores são nascentes de rios subterrâneos é impossível afundar de paisagens únicas como as dunas vieram parar neste lugar? A erosão da serra e a força do vento ajudam a explicar. E águas cristalinas. Escondida entre as árvores, uma das cachoeiras mais belas do Jalapão. Sexta, no Globo Repórter.